Se tivesse uma perfurante, eu tava pavado. Nossa! Eu trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja todos bem-vindos mais um vídeo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, peço para você se inscrever e deixar o seu like. É muito importante. Caso você goste do conteúdo e goste do canal, vira um membro, que assim você vai estar tá melhorando a qualidade do canal daqui para frente, fechou? Mano, Titan, servidor da versão 5.9, que disponibiliza 4K de cupom de batalha e 2k por derrota. Cara, entra, vem jogar. O jogo tá bem gostosinho, bem da hora. E vamos que vamos. Mostra para vocês que tem as instâncias tudo lotada PVP. Tudo lotado. Mano, o servidor tá top, cara Ó, tem evento aqui, ó Evento de inauguração Evento de Natal Os melhores eventos, tá ligado? Tanto que eu não lancei evento que veio de ano novo Por causa desse evento de Natal Que já compensa por tudo Vamos lá E lembrando bem, a gente também tá com um desconto nos VIP. Então é só entrar aí e no Discord ou WhatsApp E perguntar para mim que eu te respondo Então um descontinho é, de uns 10% Demorou um pouquinho, mas eu consegui pegar um player aqui Beleza, tá? Manda mensagem aqui no WhatsApp Me desculpa aí se eu fiquei calado Deixa eu ativar o... Ah, tá ativado aqui. Ixi, mano. Se bem forte, você vai de base, viu? A gente viu uns caras um pouquinho mais fortes. Mas o PvP tá legalzinho. Ó, 4k de cupom batalha. Tá da horinha. Daqui um tempo eu vou é, disponibilizar... É, missões de PvP. dvg GBG. Quer dizer, <risos> daí a galera vai curtir, fechou? Vamos que vamos. Uma hora ou outra você tem de dar que ver o comando bug cartas, galera. Que é esse comando aqui, ó. Você vem cá, colocar arroba, arroba, ponto vírgula, bug para Pra sair da sala. Se, caso chega a bugar a tela aqui, né? Ah, agora eu entendi! Vou dar um corte aqui e já volto o próximo oponente aqui, né? Aí, beleza. Peguei um cara forte agora. Agora vai ficar interessante, ó. O que não faz? A gente vai gelar objetivo, exemplo, Que é o objetivo E ela Depois vem com E manda aqui ó. Se tivesse uma perfurante Eu tava pra vala Nossa, se tivesse uma perfurante, eu tava pra vala. What the fuck? Ai, ai. Nossa senhora, eu nem falo nada. Que perfurante vai o lixo. <risos> não foi é o perfurante pro cara. Ah, beleza, eu vou levar 3 g Vou levar até que veio o cara que veio morrer mesmo. Eu vou tentar acertar de monte. Deixa eu ver se eu tô com essa... As... Ah, não tem um pet, esqueci. Quanto aqui é nível baixo. Sabia, não? Mas vocês viram aí que o PVP tá legalzinho, galera. Vezes vez em quando pega uns fracos, vezes quando pega uns cavalos. Não é isso mesmo, tigre. Aí, ó, galera. Ó, 30 segundinhos, já pega uma, uma pessoa diferente no PVP. O PVP tá da hora, mano. Um salve aí pro John. Ai! Ah, pega essa aí, viu? Começou a conta agora, eu acho. Aí começou a conta agora. Aparecer aí no vídeo. Como aí começou a conta agora, né, mano? Daí, tipo assim, um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso. Vamos que vamos, né? O negócio tá da hora. Aí, beleza, galera? Peguei mais um player forte aqui, né? Que comprou VIP. Aí a gente vai ter que fazer aquela estratégia, né? Aí, beleza. Vou voar Nossa, eu vou, eu vou errado aqui, mas beleza Só que... Ei. Fui de base, morri Muito feio ainda, mano Nossa, os cara tá apelando demais, é? Quanto que ele tá de atributo? É, tá forte, viu? Tô pegando... Mano, tô pegando só os caras brutos aqui, é por causa do meu nível, eu não tô conseguindo. Por isso que eu falei pra vocês que eu tinha de comprar VIP aqui nessa conta. Porque não adianta, mano. Esse cara é forte, é muito forte. Uma ou outra eu consigo matar. Mas o PVP vocês viram aí que não tá pegando gente repetida, né? E não tem boot no PVP, é só prego. Então esquece, mano. Tá da hora. 10 segundinhos a gente já pega outro prayer. Isso aqui. Não, tá da hora, cara. Agora, ó. Quem fica cobrando PVP, né? Depois eu quero trazer de GVG. Mas quando eu colocar as missões de GVG de vai ficar da hora. Beleza, essa é conta nova, né, mano? Beleza, tá de macro no PVP. Vai de base, então vem brincar aqui. Ó, o servidor tá aí, versão 5.9. Versãozinha da hora, hein? Muita gente jogando, né? Sei que é o da hora. É z muita gente, galerinha, brincando. O P de nível, até no PVP, mano. Fui muito O que o XP no PVP dá muito, né? Vocês vê, pontinha tá da hora. Agora eu tiro os itens, né? Porque quer ver essa continha aqui é só pra mim gravar, beleza galera? Quero que vocês entendam isso aí. Eu tiro os itens dela aqui, ó. Só pra não pegar a hall da fama. E é isso. Vou tirar aqui essa arma aqui também. Mas muito obrigado por cada um que assistiu o vídeo. Deixa seu like, vem jogar no servidor. Cara, ó pra você ver a instância, mano. Olha o tanto de gente que tá nas instâncias. Tem muita gente no PVP, então tá da hora. Cara, muito legal mesmo. E muito obrigado por cada um de vocês que assistiu o vídeo. Até o próximo vídeo e falou!